Eu quero que você abra por favor sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 28, nós vamos ler do versículo 36 até o 38. O texto sagrado diz assim, farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. santidade ao Senhor. Você pode repetir isso comigo, diga santidade ao Senhor. Fala para pelo menos uns três vizinhos a sua volta, santidade ao Senhor. Atalaás com cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra, estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de suas coisas santas. E sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Esse texto nós temos um detalhe importante Antes de Arão Nós vamos ver algumas pessoas simplesmente aparecendo sacerdotes Como Melquisedeque Sem nenhum tipo de instituição ou estabelecimento específico da parte de Deus Sem nenhum tipo de norma estabelecida por Deus Que pudesse, como a gente diria, reger o funcionamento do ministério Mas é a partir de Arão que Deus começa a regulamentar o funcionamento do ministério. Até porque a partir de Moisés, pela primeira vez, Deus levanta o que podemos chamar de uma casa. O que prefigura o que é hoje a igreja. Essa casa teria serviço, essa casa teria ministros, né? Executando o seu serviço, o seu ministério. Então, a partir de Arão, Deus começa a regulamentar quem poderia trabalhar, como deveria trabalhar, né? há detalhes atrás de detalhes que são muito simbólicos e significativos nós sabemos que Hebreus 10.1 diz que a lei não tem a imagem exata das coisas e sim a sombra de bens vindouros muito daquilo que nós encontramos no tabernáculo projeta figuras e verdades para a realidade da casa de Deus que continua sendo estabelecida hoje e onde também ainda existem os seus ministros existe o exercício do ministério é a partir de de Arão, que nós entendemos algo importante. Na verdade, eu mencionei ontem, que a palavra que deu origem ao Casa de Zadok, herança dos santificados, é um dos capítulos desse nosso novo livro, O Impacto da Santidade, ela foi dada no primeiro evento, há dez anos atrás, em 2008. Mas a primeira mensagem que Deus me deu, que na verdade começou... Né, a me empurrar para esse caminho de refletir qual é o padrão de Deus para os seus ministros Ela na verdade já tem pelo menos 21 anos Enquanto eu orava esse ano, pela palavra que queria ministrar no caso de Sadoc Eu não sei se isso é uma ponta de orgulho do pregador Mas todo ano a gente quer chegar com uma mensagem nova Eu particularmente gosto de pregar algumas aqui que eu não preguei em lugar nenhum ainda Mas o senhor falou, eu quero que você volte lá no início Lá na origem de tudo. E é a respeito disso que eu quero compartilhar. O tema da minha mensagem hoje é exatamente essa frase... Que estava inscrita nessa lâmina de ouro que Arão usava na testa. A Bíblia diz que essa lâmina amarrada com estofo azul... Ela era usada em cima da mitra ou, de acordo com a versão, turbante. A mitra ou turbante era o símbolo de autoridade. E o que firmava a mitra, que era o símbolo de autoridade era o que no capítulo 29, o capítulo seguinte, Deus vai chamar essa lâmina de ouro, né, de a coroa da santidade. E um dos pontos que eu quero destacar hoje, é que na verdade o nosso posicionamento de santidade, afeta profundamente o exercício da nossa autoridade. Aliás, alguns anos atrás eu ouvi uma frase do pastor Márcio Valadão, eu acho que foi no Casadoc 2014, ele diz, intimidade gera santidade, que traz autoridade e que leva à conquista. E nós vamos trabalhar um pouco desses conceitos hoje. Eu fico imaginando o quão interessante, curioso, ou talvez na perspectiva e avaliação de um adolescente, dos dias de hoje, o quão embaraçoso, quase um mico seria, vira público, com uma espécie de mini-outdoor na testa. Uma lâmina com essa inscrição, santidade ao Senhor. Mas Deus disse, eu quero que o sacerdote se apresente, ele não está falando de qualquer um da equipe, o sumo sacerdote, aquele que vai liderar todas as equipes ministeriais, tanto dos demais sacerdotes como dos levitas, eu quero que ele se apresente em público, de uma maneira que todo mundo veja, isso tem que ser visível, o compromisso dele de santidade comigo. As pessoas não só têm que olhar para ele, encontrar nele esse compromisso, mas elas têm que esperar dele esse compromisso. Eu acredito que essa informação ela é muito, muito reveladora. E eu quero começar explorando essa relação entre santidade e autoridade, já que é ela que firma e segura a mitra, que é o símbolo de autoridade. Nós precisamos entender isso. Eu particularmente não gosto do que alguns pregadores fazem e eu classifico isso de a teologia da experiência. A partir de uma experiência que eles têm, eles tentam criar uma doutrina. Eu acredito que a experiência muitas vezes pode ilustrar o entendimento da doutrina, mas ela nunca pode substituir. Antes de estabelecer a doutrina, eu quero contar uma experiência com a única intenção de ilustrar o que vem a seguir e vai ser fundamentado pela palavra. Os primeiros anos do meu ministério, eu acredito que essa, esse questionamento levou uns quatro anos. Eu muitas vezes lidava com um, um tipo de impressão. Eu não vou nem chamar de sentimento, uma impressão dentro de mim, que eu não conseguia explicar. Às vezes eu saía de reuniões que foram gloriosas, literalmente gloriosas. Meus primeiros anos, até porque não tinha muito o que pregar, o que falar, aliás, pensa num cara que é grato a Deus porque há quase 30 anos atrás o povo não gravava tudo que a gente falava, eu teria vergonha de ouvir algumas das mensagens que eu preguei no início do meu ministério, e acredito que a maioria das pessoas não me chamavam por causa daquilo que eu tinha para compartilhar, no sentido de ensino bíblico ou de experiência, mas a maioria chamava porque sabia de uma coisa, Aquelas horas trancado no quarto, o foco e o propósito de reuniões de milagres e avivamento, normalmente produziriam resultados. Então não estou falando de sair de reuniões por resultados quaisquer. Às vezes eram reuniões de horas e horas que ninguém queria ir embora. Onde nós tivemos manifestações de curas, milagres, derramar do Espírito Santo, gente liberta, salva, era aquele tipo de coisa que quando você avalia o resultado, era para no mínimo se dizer, é de encher os olhos. Mas às vezes eu saía com senso dentro de mim de que Deus não tinha feito tudo aquilo que ele queria fazer. Não era bem um senso de frustração, porque havia realização e gratidão pelo que fez. Mas havia como se fosse um sinal de alerta. Não se cumpriu tudo aquilo que podia ter acontecido. E às vezes eu pensava, não, estou ficando exigente demais. Não importa o nível de resultado, parece que eu sempre quero mais. Sou eu me cobrando. Mas o que era contraditório para esse tipo de pensamento... É que às vezes eu saí de reuniões menores. Não foram reuniões grandes, nem no sentido de audiência, nem de horário. A gente não teve nem tantos resultados comparado com essas outras. Mas às vezes eu tinha mais absoluta certeza. Ele fez tudo o que ele queria fazer. Então eu dizia, não pode ser eu me cobrando num lugar onde teve mais resultado e depois eu satisfeito num lugar onde teve menos. Então durante uns quatro anos... Eu orava e dizia a Deus, eu quero entender o que é esse sentimento Eu quero entender o que o Senhor está tentando comunicar Eu quero entender o que o Senhor está querendo falar E depois de uns quatro anos orando por isso Um dia o Espírito Santo falou comigo Ele disse, sabe por que muitas vezes você tem esse sentimento De que não aconteceu tudo que era para acontecer em determinadas reuniões E outro que sim E pensa num cara ansioso, orando quatro anos esperando a resposta O Senhor disse, porque de fato não aconteceu tudo que era para acontecer em outros momentos aconteceu tudo o que podia ter sido experimentado. O Senhor diz: a mensagem sempre foi muito clara. Eu falei, então, vou mudar minha oração. Eu quero entender por que, que não aconteceu tudo que era para acontecer. O que pode estar atrapalhando o Senhor de fazer mais? Eu não vou dizer que eu me arrependo da oração que eu fiz. Eu só não esperava o resultado. Um filme passou à minha frente. Eu comecei a ver flash das reuniões mais gloriosas Aqueles highlights dos melhores momentos do ministério Mas eram sempre reuniões onde eu me lembrava de ter saído com aquela sensação Não aconteceu tudo que era para acontecer E depois de ver esses flashes e me lembrar dessas reuniões, dos resultados Era um filme passando na minha frente Começou um outro filme que eu classifico agora de terror Era o senhor me mostrando coisas que aconteceram comigo no dia ou nos dias que antecederam aqueles eventos, meus pecados, e sabe o que é pior? Tinha alguns que eu queria protestar e dizer isso, nem é tão sério. O Senhor mostrou eu pensando mal e julgando o outro ministro, mas nem falei mal dele, nem cheguei no nível maledicência, só fiquei no nível julgamento. O Senhor mostrou algumas coisas incontestáveis, pensamentos impuros, ambições erradas. E eu comecei a olhar aquilo tudo. E quando Deus, de alguma forma, abre os olhos da gente, como fez com Isaías, você não tem desculpa. Não tem como você negar aquilo. A princípio, minha reação é, isso não é tão sério, algumas dessas coisas. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração, você obstruiu e atrapalhou coisas maiores que eu podia ter feito. E eu vou explorar isso melhor daqui a pouco, mas ele diz o problema de muitos de vocês, que vocês se limitam à avaliação do que aconteceu. E vocês nunca conseguem mensurar o que poderia ter acontecido. Ele diz, muitas vezes os resultados que vocês viram são gratificantes, o suficiente, para não gerar nenhuma crise, nenhum incômodo de mudança em vocês. Mas isso não significa que vocês viveram tudo aquilo que poderia ser vivido. E naquele momento o Senhor me levou a entender algumas coisas. E antes de falar o que Ele me fez entender lá, eu quero começar trabalhando algo importante. A pergunta, podemos ter resultados no ministério, mesmo com os nossos tropeços, falhas e erros? De acordo com o próprio Jesus, sim. Ele diz, naquele dia muitos de vós vão me dizer, Senhor, o teu nome nós profetizamos. Nós pulsamos demônios. Nós curamos enfermos. Gente, nós não estamos falando de pessoas que realizaram um trabalho meramente humano e natural. Não estou desmerecendo alguns níveis de serviço. Mas estamos falando de gente que teve resultados sobrenaturais. Mas ainda assim o Senhor vai olhar para eles e dizer, mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Vocês praticam a iniquidade. Alguém poderia dizer, bom, talvez quando eles fizeram os sinais... Eles não estavam no pecado, talvez eles estão se orgulhando de sinais da época boa e andaram no pecado depois Ok, essa possibilidade também existe, então vamos avançar um pouquinho mais A vida de sanção me mostra que você pode ter resultado em meio a tropeços O cara passa a noite com a prostituta e arranca e carrega um portão nas costas com forças que não são suas de alguma forma nós podemos dizer que o poder de Deus se manifestou nele de uma forma sobrenatural. Aliás, normalmente nós vemos que ele perdeu a força quando quebrou o voto nazireado. eu vou chegar nisso depois lá na frente. Mas ele não quebrou o voto do nazireado quando ele cortou o cabelo. Quando ele vai e toca o cadáver do leão, não só depois de matar, mas buscando mel depois, ele estava quebrando o seu voto. Sansão foi responsável e brincou com valores por muito tempo. O problema é que durante muito tempo, os resultados continuaram. E algumas pessoas acreditam, porque elas estão tendo resultados, que Deus está valizando seus métodos. Eu quero te dizer isso, não é verdade. Deus fala com Moisés, números 20, 11 e 12. Que eles deveriam falar a rocha e que a rocha daria água. Em vez de falar, os dois, bonitão, vão lá e ferem a rocha. Eles fizeram o que Deus mandou? Não. Pergunta, deu resultado? Sim. O mesmo que se eles tivessem falado para o povo que está assistindo e não sabia talvez qual foi a instrução, ninguém nem percebeu a diferença. E algo é que eu descobri na Bíblia é que unção e autoridade podem ser não só usados, mas podem até ser abusados. Mas Deus chama os dois bonitão depois para uma conversa. E diz, porque vocês me desonraram. A herança de vocês está diminuída, vocês não vão entrar na terra O fato de que você está tendo resultados não significa que Deus esteja avalizando o seu comportamento Até porque há momentos que os resultados não têm nada a ver com você Outro dia fui confrontar, um ministro estava no erro Ele falou, eu prego e dá resultado eu Falei, você deve acreditar que o poder não está na semente da palavra Você deve acreditar que o poder está no semeador Para falar dessa forma São coisas completamente diferentes Paulo dizia que alguns pregam Cristo por inveja, por contenda, por várias razões. Ele falou, desde que Cristo seja anunciado, ele não está dizendo que essa turma podia continuar errada do jeito que está falando. Ele está dizendo que ainda assim, Deus poderia produzir resultado na vida de outros, a despeito dessas pessoas, não por causa delas. Então, se por um lado reconhecemos que é possível, a gente ter uma dimensão de resultados, isso não significa por outro, que nós vamos experimentar toda a dimensão de resultados que poderíamos experimentar. E isso não significa que em algum momento mais à frente, os resultados não serão interrompidos. Então vamos para a lição que eu tive muitos anos atrás. Abra sua Bíblia comigo no livro de Zacarias, no capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele diz, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor, deixa eu fazer uma pausa aqui, a expressão o, e não um anjo do Senhor, é sempre uma referência a uma teofania, a uma manifestação ou uma aparição do próprio Deus, textos que relacionam essa, esse artigo definido na frente, atribuem ao anjo atividades, poderes, virtudes, né, é, é, características que só pertencem a Deus, então ele está diante do anjo do Senhor. A minha versão que eu uso aqui, a palavra está em maiúsculo. Mas o texto diz, e Satanás estava à direita, ou à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Se o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo.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 E o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali, e protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Vamos voltar no versículo 1. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor, da presença de Deus. Mas do lado de cá está Satanás. E o texto diz com qual propósito, com qual missão, para se lhe opor. Outra versão diz para o resistir. Como alguém que está diante de Deus, consegue ter o diabo não distante o suficiente, a ponto de conseguir resistir. Aqui o texto não está falando de resistir a pessoa. O texto está falando de resistir o ministério. Ele está na casa de Deus. O assunto e toda a conversa é ministério. As roupas a serem trocadas. São as indumentárias sacerdotais. Todo o contexto é ministério. Nós podemos ter alguém diante do Senhor. Disposto a trabalhar a Deus. Chamado para o ministério. Exercendo o seu ofício. E ainda assim, ele não está desviado. Ele não abandonou Deus. Mas o diabo está por perto e consegue resisti-lo. E qual a razão... Pela qual o diabo conseguia resistir O verso 3 de Josué Está trajado de vestes sujas De Gênesis a Apocalipse Vestes na Bíblia Fala da condição do homem diante de Deus Desde o Éden Quando o homem peca E reconhece sua nudez Tendo se vestir da sua forma Deus não aceita a providencia dele Até Apocalipse que várias vezes Fala sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro Vestes fala da condição do homem diante de Deus Agora Vestes sujas, estão falando de pecados. Porque quando Deus determinou que fossem trocadas as vestes, verso 4, diz, tirai lhe as vestes sujas, o texto também diz, a Josué se diz, eis que, tenho que faço, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então a troca de roupas sujas por roupas limpas, significa a remoção do pecado, para um lugar de purificação e restauração diante do Senhor. A pergunta é, o que dá autoridade a Satanás para resistir o um ministro? Que ainda não chutou o balde, está diante de Deus. Mas não significa que sua vida está totalmente limpa ou correta diante do Senhor, como deveria estar. São suas vestes. E nós precisamos entender que ainda que durante um tempo possa haver uma dimensão de resultado, não significa que a gente não esteja sendo resistido ou impedido de ter resultados maiores. Isso não significa que se a coisa estivesse sendo levada da maneira correta, os resultados não poderiam ser diferentes. Agora, logo depois da troca de vestes, sujas pelas limpas, foi lhe dito, põe um turbante sobre a cabeça agora, porque a autoridade se consolida com a santidade. A partir desse texto, Deus abriu os meus olhos e começou a me fazer entender algo. Olha o verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus falando a Josué, se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, você quer definição melhor do que santidade, do que permanecer dentro do que a palavra de Deus diz? O Senhor diz, você vai julgar minha casa, mas espera aí, ele já é o sumo sacerdote, ele já tem a responsabilidade de tocar todas as equipes ministeriais, os sacerdotes é que estabeleciam o juízo, e ele era a voz maior, mas Deus está dizendo, se você fizer do meu jeito, aí você vai entender o que é exercer autoridade da minha parte. A partir do momento que eu comecei a entender essa verdade, a partir desse versículo, eu comecei a entender outras coisas na Bíblia, por exemplo, normalmente nós dizemos que a primeira coisa que uma pessoa precisa, antes de ser liberada para o ministério, é ser cheia do Espírito Santo, porque Jesus não foi para o ministério antes do enchimento com o Espírito, Jesus não permite seus discípulos saírem e testemunhar, antes de serem cheios do Espírito, e eu não estou abrindo mão dessa qualidade, mas a verdade é que Jesus, depois de cheio do Espírito, também não foi depressa para o ministério, o mesmo Espírito que o encheu, o conduziu ao deserto, a Bíblia diz, para ser tentado pelo diabo, e o diabo não tentou Jesus só três vezes no final dos 40 dias, como normalmente a gente acha. Como bem disse ontem à noite o Milton Ebenezer, a Bíblia diz: passadas que foram toda a sorte de tentações. O cão usou todo o seu arsenal contra Jesus. Nós temos a descrição das três últimas, no final dos 40. E depois de usar tudo o que tinha e não ter conseguido resultado a Bíblia diz que ele se afasta até momento oportuno porque é algo que você tem que lembrar o diabo sempre volta pensa num sujeitinho persistente sua vitória de hoje não garante a sua vitória de amanhã a cada novo dia você precisa permanecer diante de Deus para continuar andando em vitória Jesus nos ensinou uma oração a dizer não nos deixe cair em tentação e essa oração é diária porque na mesma oração ele ensinou a dizer o pão nosso de cada dia nos dê hoje e amanhã, amanhã eu oro pelo pão de novo e a questão da tentação, eu oro de novo, todo dia. Porque cada vitória precisa ser continuada, através de dia após dia, novas vitórias. Mas depois que Jesus resistiu, venceu a Satanás em tudo. Lucas 4,14, fala que agora ele volta não cheio do Espírito Santo. Ele vai para o deserto cheio, Lucas 4,14 diz, regressou Jesus no poder do Espírito. E agora nós temos sinais, prodígios, milagres e uma nova dimensão de ministério acontecendo. E Jesus é o maior exemplo e referencial do que qualquer ministro deveria ser. Quando o apóstolo fala que as pessoas não adianta só terem sido vocacionadas, que elas têm que ter qualificações que indicam esse compromisso com Deus, ele também diz que elas têm que ser experimentadas. Porque você não começa o um ministério correndo só porque foi cheio do Espírito Santo. Você começa depois de ter sido testado e demonstrar que o caráter está aí, funciona e que você está debaixo do governo do mesmo Espírito Santo que te encheu. Porque uma coisa é você ter a experiência do batismo Espírito, a outra é se deixar governar por esse mesmo Espírito Santo que quer te levar todos os dias de vitória em vitória. E de repente você começa a perceber que essas verdades são cada dia mais ignoradas. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 20. O apóstolo Paulo está falando de características para aqueles que vão servir a Deus. E ele diz o seguinte, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Agora olha o 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros. Outra versão só diz, dessas coisas. Será utensílio para a honra Santificado e útil ao seu possuidor Vamos, vamos falar juntos essas duas palavras Diga comigo, santificado e útil, santificado e útil. Fala para alguém ao seu lado Fala sutilidade no reino sutilidade. Depende, da sua depende da sua santidade E diz santificado e útil ao seu possuidor Estando preparado para toda boa obra o que é que me prepara para toda boa obra, não, não se engane, eu não vim pregar um evangelho baseado em mérito, outro dia eu estava falando sobre isso, alguém falou, é porque você não conhece a graça, eu falei, não, quem não conhece é você, que acha que a graça é só remédio para quem já pecou, o livro de Hebreus fala de um trono da graça, para onde você corre, encontrar ajuda e socorro, para não precisar pecar, a graça é a maior força capacitadora para se andar em santidade, e nós transformamos a graça numa desculpa a pecar, continuar pecando e dizer que Deus ficou olhando para a gente e dizer: como eu sou um Deus bondoso, eu entendo você, e eu também não tenho poder de te mudar, então só vou ficar remendando as coisas. Isso não é, nunca foi, nunca será graça. A graça é um agente transformador. Nós não vamos viver a transformação sozinhos, mas a graça também não vai fazer sozinho, porque se fizesse, não tinha um crente meia-boca hoje em dia. A graça seria resolvido o problema todo. Mas se nós nos prepararmos, a Bíblia diz, numa casa tem todo tipo de vaso, de ouro, de prata, mas tem de madeira e tem de barro. Madeira e barro tem lá sua utilidade, nunca é a mesma utilidade honrosa como de ouro e de prata. O que você quer ser na casa de Deus? Porque alguns têm escolhido viver nesse lugar, se eu for um vasinho fulamba, de barro, mal feito, mal acabado, já está bom. Você escolhe o tipo de vaso. Diferente do que alguns ensinam, que Deus é que já escolheu quem vai ser o quê. O texto está dizendo que se eu me santificar, eu não só vou ser útil, mas vou ser um vaso de honra. Eu escolho o tipo de vaso que eu serei, de acordo com a minha interação e compromisso que eu vou manter com Deus. Agora, nós precisamos entender a característica inegociável, que aqueles que vão servir a Deus não tem que ser perfeitos, não vou dizer perfeição. Outro dia alguém falou, mas Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu falei, sim, você pode ter um cara bipolar, e não significa que ele está vivendo em pecado. Oscilar sentimento, demonstrar algumas fraquezas e limitações. Aliás, na teologia de John Wesley, ele fazia uma distinção entre erro e pecado. Há pessoas que conseguem até errar, mas não estão necessariamente pecando. Fizeram escolhas, trataram alguém da forma que a gente poderia lhe dizer, não foi a melhor mas não é necessariamente uma quebra de princípio, e aí a gente pega algumas dessas limitações, e quer transformar em desculpa, para dizer, todo mundo pode continuar em pecado, e vai ser usado por Deus, mentira, mentira do diabo, mentira do inferno, engano que está amarrando e paralisando, muita gente há muito tempo, o que o Brasil precisa hoje em dia, não é só de avivamento, é de reforma, e nós temos que voltar aos princípios da palavra, os princípios que vão nortear e orientar, aqueles que vão servir a Deus, porque o que gera autoridade, é a nossa sujeição à autoridade de Deus. Você lembra daquele centurião romano? Ele chega a Jesus com um pedido. e diz, Senhor, eu estou com um criado. Doente, terrivelmente enfermo. Jesus diz, eu vou lá curá-lo. Quantos de nós não queria ter Jesus entrando em casa? Irmão querido, dando uma volta lá, nem fosse para um lanchinho. Eu queria só dizer para todo mundo que ele botou o pé ali dentro. Esse homem olha para ele e diz, não precisa ir lá. Ele explica para Jesus, sou um homem sujeito à autoridade. E porque sou sujeito, tenho debaixo de mim pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Se você conhece um pouco da cadeia de comando militar, você vai entender que um sargento só tem voz sobre cabo e soldado, porque por sua vez ele está debaixo do comando de um major e de um coronel. Se ele quebra a linha de comando para cima, ele perde a capacidade de refletir a autoridade para baixo. Esse homem falou, eu entendo a autoridade Tanto que é estar sujeito como exercer Então eu digo para um, vai, ele vai Eu digo para outro, vem, ele vem Eu digo para esse faz isso, ele faz Ele falou, eu sei o que é o poder da palavra de alguém revestido de autoridade O senhor nem precisa ir lá diz uma palavra E o meu servo será, criado, é, será curado Jesus se impressiona com a fé Mas esse homem não tem que ser elogiado só pela sua fé O entendimento dele de autoridade É necessário para mim e para você porque se eu e você queremos exercer a autoridade, nós precisamos estar submissos à autoridade. A maioria dos crentes pega metade do versículo lá de Tiago 4. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Antes disso tem outra coisa que foi dita. Sujeitai-vos portanto a Deus. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu e você estamos debaixo da sujeição, à autoridade de Deus, nós podemos prestar autoridade? Olha para os filhos de serva lá em Atos 19. Eles tentam expulsar um demônio e dizem, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Irmão, o nome de Jesus tem poder ou não tem? Tem. Mas tem o mesmo poder na boca de qualquer um? Não. Porque a sua capacidade de expressar a autoridade do nome, depende do quão sujeito você está a pessoa que confiou o nome. Aí esses caras dizem, nós nos expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios dão uma olhadinha e dizem, a gente sabe muito bem que é Jesus e conhece o Paulo. Me agrada a ideia de saber que eu sou conhecido no reino das trevas. Que eu estou na lista dos odiados do reino das trevas. E diz, nós sabemos o é um que é Paulo, imagina o tom da conversa. Mas ele diz, vocês quem são? O que está em xeque não é o nome de Jesus que eles estão usando. Quem são vocês para tentar expressar a autoridade desse nome? Vocês não estão debaixo de autoridade nenhuma, porque é que o nome vai funcionar na boca de vocês? Agora quando nós entendemos que santidade gera autoridade Nós vamos perceber que nossos tropeços Ainda que não nos tirem do ministério Arão e Moisés saíram do ministério porque erraram no caso da rocha? Não, tiveram sua herança diminuída Mas Deus não arrancou por causa disso Se ele arrancasse qualquer um de nós por qualquer tipo de, de tropeço Não tinha sobrado um Agora outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco é que não pode se confundir longanimidade com impunidade, são duas coisas bem distintas. Agora, quando eu e você nos permitimos estar no lugar de alguns tropeços, mesmo que eles não nos removam do ministério, mesmo que eles não roubem todos os resultados, não significa que o inimigo não esteja resistindo, impedindo resultados maiores que nós poderíamos ter. Porque santidade gera autoridade. Você pode dizer isso comigo? Gera autoridade Segunda coisa A santidade libera O fluxo da unção De novo não estou falando A respeito de merecimento As pessoas têm a dificuldade De fazer a separação Do que é uma graça E favor e merecido Uma outra lei E uma não anula a outra Chamada semeadura e seifa você planta, você colhe. Paulo diz, quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Quem determinou a, co a colheita de corrupção da vida eterna? Não foi a graça sozinho, foi a minha semeadura. Agora, para que eu viva a semeadura correta, eu vou precisar de graça. Porque eu sozinho não vou fazer isso. Mas nem ela sozinha vai me fazer o, estabelecer o plantio correto. Há uma parceria, há uma combinação. E eu quero, sem ter que mudar de assunto e explicar outra doutrina, que você entenda que o que eu vou falar agora, de novo, não tem a ver com mérito, mas tem a ver com semeadura e seifa Quando Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz: Em todo tempo, sejam alvas as suas vestes. Ele também diz: E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Há uma relação entre as vestes limpas. E o óleo que é derramado sobre a nossa cabeça. Nós lemos o livro de Êxodo no capítulo 28. Mas eu quero que você abra de novo comigo em Êxodo, dessa vez no capítulo 29. Em Êxodo 29, nós temos a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Entre todas as coisas que Deus orientou que Moisés fizesse. Verso 4. Farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Diga comigo, lavar com água. Isso é uma figura de purificação na Bíblia. Agora, olha o verso 6. Poliás a mitra ou turbante na cabeça. E sobre a mitra, a coroa de santidade. Que é o que firma... Aquilo que simboliza a autoridade. Mas olha o verso 7. Então. Esse então é só depois disso. Na sequência. Posteriormente. Derramará sobre ele. O óleo da unção. O que Deus está dizendo. Quando a santidade é firmada. A autoridade é consolidada. A unção pode fluir. Jesus já está cheio do Espírito Santo. Mas ele passa 40 dias demonstrando seu posicionamento e escolha Andando em santidade, fortalecendo sua autoridade Para depois voltar no poder do Espírito Santo Há muitos textos na Bíblia que sinalizam essa relação Entre uma coisa e outra Por exemplo Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 esse é um dos textos da Bíblia que mais claramente fala Sobre a vontade de Deus a respeito da nossa santificação Ele diz no verso 3 de 1 Tessalonicenses 4 Pois essa é a vontade de Deus A vossa santificação Você pode repetir isso comigo? Diga, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Diga, a minha santificação Ele continua e diz Que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Então ele diz no 8, de Sarte, portanto, assim sendo, quem rejeita essas coisas, que coisas? A mensagem de santificação, de se apartar do pecado. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem. E sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Durante muito tempo eu imaginava Paulo dizendo assim, se você não ouvir a mensagem que eu estou pregando, não é a mim o pregador que você está rejeitando. É o Deus que me mandou anunciar a mensagem que você está desprezando. Mas na verdade ele não está falando de uma rejeição Permanente de Deus. Em dezembro vou completar 25 anos de ministério pastoral. Na minha estatística, eu diria que a maioria, para ser maioria, basta ser 50% mais um, das pessoas dentro da igreja, sérias com Deus, comprometidas com o Senhor, que se deixaram cair nesse tipo de tropeço e pecado, se arrependeram, buscaram restauração e encontraram. Não foi que, porque tropeçaram, não queriam mais saber de Deus, rejeitaram Deus de uma forma permanente. Eu não acho que é disso que Paulo está falando. Eu entendo que Paulo está dizendo que essa pessoa rejeita uma particularidade específica de Deus. Ele diz, rejeita Deus, que vos dá o Espírito Santo. Ele está dizendo, você pode tropeçar nessa área, você pode se arrepender, vai ter restauração para você. O problema é que você está estancando, o fluxo da unção sobre a sua vida. Há uma particularidade específica de Deus que se compromete. Porque se por um lado nós podemos imaginar que com alguns níveis de tropeço, haverá graça, misericórdia e resultado, eu repito, isso não significa que isso vai acontecer sempre. Todinha uma pessoa me falou, os dons e a vocação de Deus, citando Romanos 11, são irrevogáveis. O que Deus me deu, Ele não tira, eu vou continuar movendo os dons. Falei, amigão, deixa eu te dizer, os dons e a vocação são irrevogáveis. A unção que potencializa o funcionamento deles, não. Olha para a sanção. Sanção tropeçou algumas vezes a coisa continuou funcionando. Mas tem uma hora que ele extrapola. E a Bíblia diz, e Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Irmão, a força nunca teve no cabelo. Eu, quando criança, eu lembro de ler uns jibizinho, e lembro de uma história, que alguém encontrou uma peruca que tinha um fio de cabelo de Sansão. O camarada ficava forte, que só imaginava, Meu Deus, eu precisava de um cabelo desse. Não era o cabelo. Agora, há um momento... Onde ele extrapola e o Espírito do Senhor se retira Agora, os dons e a vocação foram removidos? Não Lá na frente, quando ele arrependa, se arrepende E o Espírito que se retirou volta Aqueles dons foram potencializados para funcionar de novo Agora, isso não significa que é um são Que turbina o funcionamento desses dons Vai ficar lá, quando nós insistimos em pecar São coisas muito distintas como eu falei, alguns confundem a longanimidade de Deus com impunidade. Minha definição de longanimidade está em Apocalipse 2, de 21 a 23. O senhor fala de uma mulher que ele chama de Jezabel, por motivos óbvios, ele usa o exemplo do Velho Testamento. Ele diz assim, dê-lhe tempo para que pudesse arrepender da sua prostituição. Mas ela não quer se arrepender. Então ele diz, eu vou prostrá-la de cama, eu vou matar os seus filhos. O que, que Deus está dizendo? Durante muito tempo houve longanimidade, paciência. Qual o propósito da longanimidade? Deus espera que a gente se arrependa. Agora, alguns confundem o tempo da longanimidade com impunidade. Ele dá uma olhadinha em volta e diz, deu nada não. E ele vai ganhando confiança para permanecer no erro em vez de entender que Deus só está dando oportunidade para que ele conserte o erro. Ah, pastor, Deus é um Deus de graça, sim, e continua sendo um fogo consumidor, porque o Novo Testamento, da época da graça, fala isso. Tiago 2,13 diz que a misericórdia triunfa do juízo, então ela sempre vem primeiro. Agora, se a misericórdia não for abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. E nós estamos tentando criar uma doutrina do Deus que só é bonzinho. Particularmente, desconfio de gente que sustenta muito esse tipo de verdade, com a contradição tão clara dos ensinos bíblicos. Muitas vezes suspeito. Imagino se ele não está tentando fazer apologia a um novo estilo de vida. E o problema é que tem muita gente embarcando nessa. Outro dia alguém falou, eu acho que você está tentando viver mais comprometido do que precisa do que Deus mandou. Eu falei, mesmo se ele não tivesse mandado, você acredita mesmo que ele não merece? Quando que você se dedicar ao Senhor é demais? Quando que você decidir honrar o Senhor com um estilo de vida distinto, voltado, devoto a Ele é demais? O Deus não merece o seu melhor. Agora, se esse tipo de coisa não voltar a ser ensinado, os resultados nas próximas gerações serão trágicos. Para terminar, eu quero te mostrar porque santidade libera o fluxo, não são, ou a falta dela compromete. Na verdade, eu não diria nem que compromete no sentido dela não chegar. O problema é que a gente estraga o efeito dela. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10 Há mais de 20 anos atrás Eu tenho certeza que eu era casado com aquele, Nós ainda não tínhamos filhos nessa época Israel, meu filho já está com 20 anos Então tem que ser há mais de 20 anos atrás Um dia Deus me deu um sonho E nesse sonho ele falava comigo a respeito desse texto Eclesiastes 10.1 diz, qual a mosca morta, faz um guento do perfumador exalar mal cheiro Assim é para a sabedoria e honra, um pouco de estultice. Eu lembro que no sonho tem coisas que são difíceis de explicar Eu não via nada Outro dia alguém perguntou, eu falei, tentei explicar para alguém, eu falei, estava no meio do nada Ele falou, defina nada, eu falei, nada, não tem chão, não tem coisa nenhuma e uma pessoa se aproximava atrás de mim. Durante o dia inteiro eu tinha passado com um questionamento, que a mensagem que eu tinha deixado para preparar no domingo na minha igreja, eu estava viajando, pregando fora, eu voltaria para pregar no domingo, eu tinha a impressão de que não era mensagem para aquele domingo, para aquele culto. E eu lembro que eu estava numa angústia, eu falei, Deus, eu não vou ter tempo, vou me iniciar o dia inteiro. Depois do culto à noite, nós vamos reunir a liderança da igreja, depois que ela e eu vamos sentar com o pastor e a esposa dele, eu falei, eu vou dormir de madrugada, não, não dá tempo de preparar nada. E quando finalmente chegou a madrugada, eu lembro que eu orei e falei, Deus, tua palavra diz, aos seus amados, o Senhor dá até enquanto dorme. Fica à vontade para cumprir isso hoje. Se tiver outra palavra, aproveito quando estou dormindo. Eu fiz hora extra, eu mereço descansar. E amanhã não vou ter tempo, porque eu levanto, tem toda a viagem de volta. E nessa noite que eu tive o um sonho. E esse texto de Eclesiastes 10 aparecia dentro de mim. Essa pessoa que aparecia atrás de mim, eu não tinha permissão de olhar, me disse, a impressão que você sentiu durante o dia, no seu espírito de que a mensagem que você deixou preparada para o domingo Não é essa, é a correta É o Espírito de Deus falando com você falou, você pode pregar ela qualquer outro domingo Mas nesse Deus tem uma palavra específica para a igreja E foi quando eu falei, já que você está aqui, poderia dar uma, uma luz Porque o que não pregar eu já sabia o que não era para pregar Eu precisava saber o que era para pregar E foi quando apareceu Hoje a gente para ficar mais bonito iria uma projeção multimídia Na época era tipo o reto projetor mesmo Quanto se lembra dessa alta tecnologia do, do projetor? E esse texto apareceu. Quando o texto apareceu, pensa no cara que ficou apavorado. Não é o tipo de versículo da Bíblia que você tem marcado, grifado, cheio de comentário do lado, que você sabe de cor. E eu ficava olhando, a mosca morta, faz um guento perfumador, exala o mau cheiro. Assim é para a sabedoria um, um pouco de estutice. Meu sentimento, no verbalizera, era lascou tudo. Eu pensava, o que é que vai sair daí? E eu falei para ele, você pode me ajudar com o texto? Ele diz, há, dois, há duas mensagens no texto, a literal e a simbólica e profética. Ele diz, Deus quer que você pegue, pregue a simbólica e a profética. Eu falei, eu não estou entendendo nem a literal. E ele me explicou isso com uma didática fantástica. E diz, isso é algo semelhante a um ditado popular que vocês têm. Fulano pode acertar mil vezes, em algum estado do Brasil é só cem. 100 vezes, mas se errar uma Basicamente ele estava tá dizendo O que vocês tentam dizer com esse ditado É que um pouco de coisa ruim Pesa mais Que muita coisa boa E o texto está dizendo isso Um pouco de estultícia Compromete toda a sabedoria e a honra o Camarada viveu anos no ministério em honra e integridade Dá uma bobeira no fim Vai ser lembrado pelo que? Pela bobeira só que ele diz, para você entender, estou usando o um exemplo seu. Para eles entenderem, foi usado um exemplo para eles. E naquele momento ele diz, o perfume não era industrializado como o que vocês têm. Era uma fabricação caseira. Se inseria essência de plantas e flores no óleo. Ele ficava ali curtindo. O óleo tem o poder de extrair duas coisas, cheiro e sabor. Tanto que a gente usa isso na culinária até hoje Enche um óleo de pimenta, de tempero Um monte de coisas No azeite, porque a gente sabe que ele vai Ser influenciado por aquilo E depois de um processo muito tempo curtindo Aquele óleo tinha o cheiro Tinha o perfume E acredite irmão, o povo era vaidoso Desde muito tempo Já usavam perfume desde a antiguidade Jesus falou, quando alguém está jejuando E falou, unge o teu rosto com óleo Ele não falou, o cara enfiar a mão no óleo e Lambuzar a cara ele está falando dele passar o óleo perfumado De vir a público, apresentado, com boa aparência Então, ele me explica No entanto, se nesse azeite caísse um inseto Ele falou, não pense na sua mosca caseira Ele diz, o que eu vou te dizer não é o que eles tinham Mas é o que mais perto te ajuda a entender Imagine, ele usou o nome da minha região Que me criei no interior de São Paulo né? Ele diz, imagine a Maria Fedida, quando morre Em alguns lugares é fede-fede, é percevejo, tem vários nomes Mas em todo lugar fede Ele falou, imagine que esse tipo de inseto caiu no óleo Morreu e começou a exalar o mau cheiro Ele diz, um pouco de coisa ruim do inseto Comparado a muita coisa boa, que é o perfume Porque não tem comparação em termos de quantidade ele diz, aquele pouco de coisa ruim, vai ter mais peso do que a coisa boa. Ele diz, essa é a mensagem literal, que foi usada para ilustrar, que um pouco de estutícia pesa mais que a sabedoria e honra. Ele diz, a mensagem profética, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume fala do bom testemunho, e ele cita quando Paulo diz, Deus manifesta por meio de nós o bom testemunho de Cristo. Mas ele diz, as moscas são uma figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, aos animais em decomposição Ele diz Se as figuras forem entendidas A mensagem vai ser devidamente transmitida Ele diz, mas para isso você tem que responder uma pergunta E a pergunta que ele me fez foi Por que a mosca caiu dentro do óleo? eu honesto né, e sinceramente respondi Eu sei lá O texto só está dizendo caiu Não diz de onde veio, não diz como aconteceu ele me disse é uma questão de lógica. Ele diz as moscas só caíram dentro do óleo porque ele estava destampado. Se estivesse coberto e protegido, jamais teriam caído dentro. Gente, a produção desse tipo de óleo de perfume levava tanto tempo que é por isso que a Bíblia diz que quando aquela mulher derrama o bálsamo em Jesus, aquilo era um negócio caro. Você não trata uma coisa valiosa disso, que está sendo preparado por muito tempo? Né? Na cabeça de alguns, lembrando do tempo de bebida antes da conversão, imagine aquele negócio num barril de madeira, envelhecido por anos. Né? Você não trata isso de qualquer forma, com desprezo. E diferente de nós hoje, que moramos no meio do concreto e não temos tanto inseto que se tem, quando você vai um pouquinho para uma chácara, que era a realidade da maioria, eles tinham que lidar com a questão dos insetos com uma preocupação muito maior do que a nossa. Quem deixa uma coisa valiosa dessa descoberta? E o Espírito Santo me falou, naquele dia, a mensagem que me foi dada foi, o que está faltando para a igreja desse tempo, não é unção. O problema é que vocês estão corrompendo a unção. O que falta para vocês é eficácia na unção. Porque as impurezas que vocês têm permitido, deixando a tampa descoberta, sem preservar unção e santidade, estão roubando a força e a eficácia, que a unção poderia manifestar na vida de vocês. E sabe o que é pior? Ele me falou de impurezas, que são coisas para as quais nós baixamos a guarda. Ele falou, a maioria de vocês não vigia com as pequenas coisas. E diz, muitos dos adultérios, com os quais você teve que tratar dentro do rebanho, e processos doloridos de conserto e restauração, não aconteceram da noite para o dia. Começaram com pequenos flertes, pequenos jogos emocionais, mas essas impurezas foram sendo toleradas e permitidas. E acabaram se transformando em algo maior. Cantares 2,15 fala das raposinhas que destroem as vinhas. Você não precisa de muita coisa para ter estrago. E naquele dia o Senhor me disse, eu quero que você comece a proclamar uma mensagem. Que chama meu povo a restaurar a eficácia da unção. A razão pela qual cada um de vocês ganhou no combo da inscrição o livro Kriptonita É porque eu não achei nada até hoje Que expresse tanto essa mensagem de Eclesiastes 10 Como o ensino do John vir Algo que está nos paralisando, algo que está nos impedindo De viver o um nível de glória e de manifestação que Deus tem para nós Billy Graham já dizia, não existe avivamento sem santidade O que nós precisamos, se queremos é entrar nesse caminho Onde a glória de Deus será restaurada é pegar o mesmo velho trilho de sempre que não mudou. Santidade ao Senhor. Compromisso com Ele. Quem está entendendo, diga -me. amém. E no final daquele sonho, aquele anjo me disse, eu quero que você conte a história do seu primo. E quando ele falou isso, ele me fez lembrar de algo que já estava esquecido, quase apagado na minha memória. Esse meu primo era um ano mais novo que eu. Nessa época... Eu estava com 12 ou 13. Se eu tivesse 13, ele tinha 12. Se eu tinha 12, ele tinha 11. A gente garoto tinha um tipo de diversão que a nova geração não conhece. A geração videogame. Eu vi a maior parte do bairro onde eu me criei ser construída. Muitas casas. Nosso playground principal, nosso lugar principal de diversão eram as casas em construção. Eu posso dizer que eu vi, se não a maioria, boa parte das casas do bairro e da região sendo construídas, enquanto me criava, enquanto crescia. Depois que já tinham batido a laje então, você tinha um andar de cima, para de lá lá em cima do monte de terra, era festa. Esse meu primo morava em outra cidade, veio numa época de férias. Chegou à noite com a minha tia, dia seguinte, quando amanheceu, a gente doido, já não tinha escola, doido para sair junto brincar, chovendo. E é lógico que nossos pais não deixaram a gente para a rua com chuva. Não tinha o que fazer dentro de casa. Eu sou de uma época onde papai deixava o carro durante a semana guardado na garagem e usava no fim de semana. Um negócio difícil da gente entender hoje, mas era assim que funcionava. Então a garagem, que era o único lugar coberto que daria para brincar, o carro estava guardado, a gente não tinha espaço. E aí pensa no tédio. Amanhã toda chuva, entra a tarde, chuva. No final da tarde, deu aquela estiada, aquela parada. E a gente se animou. Vamos sair? Vamos. Ele diz, já volto. Correu no quarto. E voltou com um tênis que ele tinha acabado de tirar da caixa. Naquela época, minha geração dizia, vamos estrear. Quero usar pela primeira vez. E ele aparece, agora nós vamos ver quem tem pelo menos a minha idade aqui ou não. Ele aparece no pé com um bamba, cano alto. Quem usou bamba aí, gente? Não, não, não, vamos lá, sem vergonha. Quem não usou, fecha o olho. Quem usou, ele bota na real, naquela época, no meu bairro onde eu queria, a gente brincava que se tivesse que chute, já era burguês. O Bamba já era outro nível. Era a imitação mais barata do All Star, que não era para qualquer um. Então, ele aparece com um Bamba, cozinha assim, creme, begezinho. Era um negócio ridículo, porque o cordão era muito grande, amarrava na perna, parecia sandália de romano, Não lembra? E ele vem com aquele bamba zerado. Vamos embora, vamos sair. Quando está lá, vamos sair. Minha tia diz: Ei, onde você pensa que você vai? Não, nós vamos brincar com o tênis novo, não. Mamãe, eu quero estrear. Ela disse: Isso é para sair. Lembra dessa também? A gente tentava explicar, mas eu estou saindo, não. Não é esse sair. É quando você vai num lugar mais decente, tem que estar tá mais arrumado. Esse é para sair. Mãe, por favor, não usei uma vez. Ela falou: De jeito nenhum, choveu o dia inteiro. Eu sei onde é que vocês vão se enfiar você vai voltar com esse negócio encardido, quem tem que lavar depois sou eu, não vai, não vai, e começou a discussão, na minha cabeça emocional, parece 20 minutos, meia hora, pode ser que não tenha chegado a tanto, mas não parava, eu não sei quem dos dois era o mais teimoso, e meu primo dizia, eu vou, minha tia dizia, não vai, e ficava aquela queda de braço, teve uma hora que ele falou, mãe, se eu voltar com um pinguinho de sujeira, só pode me dar a maior surra da minha vida, ela disse, pois agora vai, só para eu te dar surra, ela diz, eu sei que você não vai cumprir a promessa. E aí ele sai. No início, quando saiu, ele está todo cuidadoso, todo cauteloso. Ele andava no meio da rua. Porque as fotos tem aquela inclinação para correr para a sarjeta. Então, normalmente, as postas estão por o lado. e de olho, se não vinha carro, naquela época não tinha tanto trânsito. Andando no meio da rua. E nós somos, saímos pelo nosso bairro. Entramos num outro. Subimos, viramos, entramos num outro bairro ainda. Onde nós já estávamos no terceiro andando. Ele olha e diz, cara, tem uma casa em construção ali. Eu falei, pois é. Eu "Vou, rapaz, eles já estão levantando a estrutura do telhado. Como é que você nunca falou disso? Eu falei, nem eu sabia, não vem toda hora para cá. Ele falou, vamos dar lá uma olhada. Eu imaginei que a gente só ia passar na frente, terminamos de chegar. Ele olhou, falou, eu vou entrar. Eu falei, não vai não? Não vou entrar, eu falei, o Bamba, a tia te esperando. Não, não, eu vou tomar cuidado. Eu falei para ele, não tem por onde você entrar sem sujar esse tênis. Mochouviu choveu o dia inteiro. Então, você imagina o seguinte, o terreno é aqueles básico padrão de 10 metros de comprimento. Se eu tiver errado, podia chegar a 12, mas eu acho que era aquele padrão do 10. Olhando a rua, imaginando que vocês estão na rua, e a casa está para cá. Do lado, vou começar da esquerda aqui, do lado de cá, tinha uma pilha de tijolo, e não é aquele tijolo furado, não, era aquele maciço, que depois de um dia de chuva, aquilo escorria, aquela água vermelha. Tinha pilha de tijolo, do lado, emendando na pilha de tijolo, tinha um monte. Se não era areia, era terra. Se aqui era areia, lá era terra, se aqui era terra, do outro lado era areia. Do lado de cá encostado no outro muro, uma pilha de brita, pedra pequena, miúda, quebrada, e a outra, o outro monte de terra ou areia. Entre os dois mundos dos dois lados, o que sobrava no meio era uma poça d'água oval gigante, de água vermelha, não só do, do, do, do, da terra, do terreno, talvez do, do tijolo sendo lavado ali o dia inteiro, mas uma água vermelha. Eu falei, não tem por onde se entrar, se for para o tijolo ser suja, pela areia ser suja, pela terra ser suja, pela brita ser suja e pela água não dá para passar. Ele falou, mas tem uma pontezinha ali, a pontezinha era uma tábua de construção, que estava por cima da, da poça eu falei, criatura, quando você chegar no meio da ponte da tábua, ela funda com o seu peixe, e você vai sujar, não vou, já calculei a altura a largura da tábua eu falei, cara, vamos embora, vai escurecer não, não temos tempo para mais nada hoje amanhã você volta, eu falei, não, não, não tá ouvindo, tá me chamando, chamando meu nome lá dentro eu tenho que entrar não gente, eu tentei de tudo, nada dissuadia ele, eu vou, e lá vai ele e ele passa pela tábua Aí ele vai pisando com todo cuidado vem se equilibrando nela, quando ele chega no meio, ela começa a afundar, ranger, ela vai descendo com o peso dele, mas não encosta, fica assim, talvez quase dois dedos d'água, e ele consegue, com um jeitinho passar, chega do outro lado, ele olha para mim, e falou, viu, te falei, pode vir, você também, eu falei, eu não vou, ele falou, mas você pode sujar o, o, o, o tênis, eu falei, mas não cúmplice da sua burrice, eu falei, agora vê o que você tem que ver, nós vamos embora, ele falou, não, foi fácil demais, eu passei andando com muito cuidado Eu na verdade vou voltar agora andando normal Eu queria dizer, sua anta Faz o que você tem que fazer ele Lembra da sua mãe com a cinta Não, não, não, não Eu sou invencível E dessa vez ele decide voltar Não andando devagar E ele vem andando normal E ele passa, aquele negócio vai chacoalhando O fundo da tábua encosta várias vezes na água Mas não a ponto de afundar E ele chega do outro lado com o tênis limpinho Dessa vez, do lado da rua, ele disse, vamos embora. Eu falei, eu não vou entrar, não vou ser cúmplice. Ele falou, você não acredita em mim o suficiente, agora eu vou passar correndo. Eu disse, não faz isso. E, gente, ele pegou a distância e saiu correndo. E, do jeito que veio correndo, batendo o pé. A tábua batia embaixo naquela água vermelha, espirrava para todo lado. Não me pergunte como. Ele chega do outro lado, sem um pingo de sujeira no tênis. Eu já estava quase começando a acreditar que ele era invencível. Ele disse, está vendo? Eu falei, estou impressionado. Vê o que tem que ver, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou voltar pulando. E lá vem ele. E quando ele dá um pulo bem no meio, a gente pensa numa tábua que envergou. Sumiu os dois bambas para dentro daquela água vermelha. Quando Chobe eu ainda tenho na minha memória. Não sei se vocês lembram que do lado tinha dois furinhos do respiro. Aquele negócio jorrava ainda a água vermelha. Aí ele com aquele negócio encharcado, sujo, ele olha para mim com a cara de surpresa e diz: sujou. Mas ele olha para mim e diz: quer saber, já que sujou mesmo? Da tábua ele pega e pula na porta. Eu não sei se ele queria espirrar água em mim. Gente, meu primo desapareceu. Você não tem ideia do susto que eu levei. Eu fico imaginando, quando qualquer pessoa entra no assunto do arrebatamento, eu fico imaginando: o que é alguém sumir? Meu primo sumiu, desapareceu. Eu não sei quanto tempo levou. Na família, ele é o cara que tinha má fôlego quando a gente era garoto para ficar debaixo d'água. Ele chegava a ficar quase dois minutos. Quando ele volta, ele está no limite. E ele diz: é fundo aqui. O que a gente achava que era só uma poça, na verdade aquela tábua estava em cima de um poço. E como choveu o dia inteiro e ele encheu, transbordou, virou a poça. A gente não sabia do poço. Nessa dele correr e pular, a tábua andou um pouquinho. E quando ele pulou, ele acertou, era um por um. Ele acertou o fosso direitinho e desceu. Só quando desceu, estava cheio de entulho, galho de árvore, arame. Ele enroscou. Ele não tinha espaço para mexer, não conseguia enxergar abrindo o olho, não conseguia desenroscar e por muito, tempo, por muito pouco ele não afogou. Nesse dia, naquele sonho, aquele mensageiro fala para mim, Conte a história do seu primo. Ele diz, porque muitos dentro da igreja estão agindo igual o seu primo. Arrisca primeiro com muito cuidado. Não deu nada, ganha confiança. E aí ele volta e se arrisca um pouco mais. Não deu nada, ganha confiança. E depois ele volta e passa correndo. Não deu nada, ganha confiança. O senhor diz, uma hora, a ruína vai se instalar. Porque longanimidade não é impunidade O senhor me disse uma coisa que eu quero confidenciar aqui Eu não gosto de crente que tudo faz de tudo ser profético Tem hora que eu acho que uns realmente exageram Mas aquela pessoa me diz o que aconteceu entre vocês dois aquele dia foi profético Ele disse, seu primo nunca soube respeitar limites Eu lembro que ele me levava na estação do, do metrô na Sé em São Paulo Ele passava a faixa amarela alinhava a ponta dos pés, praticamente assim coladinho no focho, alinhava o nariz e ficava esperando para quem conhece São Paulo, alguns daqueles metrôs não param para baldeação, eles passam direto. Perguntei para um funcionário do metrô em São Paulo uma vez qual a velocidade, ele falou padrão 60 por hora, alguns passam 70, a casos de 80 por hora, e aí ficava aquele com um boio de ferro passando na frente, e ele é dois dedos daquilo com o nariz, se alguém esbarrar nele, ele estava morto, sabe o que, que ele dizia? Ele chamava isso de adrenalina de pobre, ele dizia rico, pula de paraquedas, pula de band-jump, gasta dinheiro para isso, falou pobre não tem, passa medo, ele falou adrenalina eu quero passar medo, vamos passar medo de graça, aí ele ficava lá, oh, não deu nada, esse era meu primo, e ele começa a mostrar um comportamento em várias circunstâncias, ele disse, Satanás, reivindicou a vida do seu primo naquele poço, naquele dia. O Senhor foi misericordioso e o guardou, como guardou muitas outras vezes. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tive um acidente de carro e Deus poupou minha vida, eu estou vivo por um milagre. Mas quando eu saí da UTI, eu fiquei dois dias de observação por causa de um traumatismo craniano. Eu descobri que enquanto eu estava na UTI Eu nem fui notificado Meu filho, meu primo com 19 anos de idade Tinha sido sepultado Um traficante botou uma arma na cabeça dele Fez ele engolir três papelotes de cocaína E antes que ele conseguisse chegar no hospital Para fazer uma lavagem A overdose teve efeito E ele morreu O senhor me disse Você podia ter entrado naquela casa Você não tinha proibição da sua mãe Você podia sujar o seu tênis Mas seu senso de coerência e respeito aos limites Tem preservado a sua vida No mesmo tempo em que o diabo tentou te levar e não pôde O seu primo, que nunca estabeleceu limites Foi ceifado antes da hora Ele diz, ensine a igreja A respeitar os limites da minha palavra E a não confiarem Porque estão saindo impunes Enquanto minha misericórdia e longanimidade funcionam Ensine o meu povo a não comprometer um são para que a grande manifestação do meu espírito possa acontecer na terra eu diria que talvez essa tenha sido a principal palavra que nos levou a ter tudo o resto que nós estamos tendo no caso dos Zadok nesses dez anos eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando eu quero te encorajar a reavaliar a sua vida e também as suas conquistas mas eu não quero que você avalie isso a partir dos resultados que você tem tido. Eu nunca gosto de me medir com quem andou menos. Porque é muito mais fácil a gente ficar confortável onde a gente está. Eu gosto de olhar sempre para aqueles que entraram mais fundo no rio de Deus. E dizer se tem mais. Eu quero me medir por ali, eu quero seguir o exemplo e a inspiração desses. Talvez seus resultados estejam acima da média quando você se compara com outros ministros, mas a pergunta é, você está vivendo a plenitude do que Deus tem para você? Porque pode ser que o ministro com quem você está se comparando, foi chamado para mover naquele nível, está na medida cheia, e vai ser honrado por Deus, mas se você foi chamado para se mover em outra medida, não adianta se gloriar só do que já alcançou, Josué é um livro de conquistas, o cara Conquista 31 reis e reinos. Eu imagino que depois de 31 reinos... Sendo conquistados, eles entrando na terra... Eu imagino que eu queria Deus atrás de mim, me aplaudindo. E meu garoto, mandou bem. Josué 13,1, o senhor fala com ele... Ainda há muita terra para conquistar. Sabe o que ele está dizendo? Não para nisso que está satisfazendo você ainda não. Porque minha medida é maior. Não avalia só o que você tem... Fica olhando para aquilo que poderia e deveria estar sendo vivido. E eu quero te chamar para um olhar de fé. Quem sabe profético, com Deus abrindo os seus olhos. Imaginar um horizonte de conquistas, e um nível de conquista em Deus que nós nunca alcançamos. O caminho de preparação para o retorno do nosso Senhor é um caminho de santidade. Porque a noiva que está sendo preparada, uma noiva que será apresentada sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível mas ele não quer uma noiva santa apenas pela alegria do casamento essa noiva que se prepara para a vida dele em santidade, vai entrar num nível de autoridade num nível de unção sem precedentes mas nós vivemos numa época de muita relativização e eu quero lembrar você não é porque todo mundo está fazendo errado que o errado virou certo nem que a gente tenha que ser um povo no meio do povo Porque sempre é um remanescente Sempre tem sete mil que não dobraram seus joelhos a bala Nós precisamos de uma resposta ao Senhor Que nos permita entrar em novos níveis de conquista Expressar uma nova dimensão de autoridade Fluir debaixo de um novo fluxo de unção Eu não quero um dia estar diante dele e dizer, você fez até bonito ali mas ele botar uma hashtag nas minhas costas dizendo, não me representa você não representou o meu caráter você nunca me levou a sério você não representou compromisso comigo vivendo iniquidade não é o que eu quero eu não quero só começar bem eu quero terminar bem mas não só na avaliação dos homens não só naquilo que vão botar um dia na minha lápide não só no que minha família vai dizer de mim o que eu quero é o sorriso do rosto dele eu vivo minha vida para ouvir uma frase, servo bom e fiel. E você somos falhos e limitados, somos, mas a graça transformadora, nós podemos crescer, nós podemos ir além, nós podemos vencer o pecado, e nós não podemos nos acomodar com nada menos do que ele tem para nós. Eu não vou chamar ninguém à frente, porque eu não estou falando para um grupo ou outro. Eu gostaria que no seu lugar, e não importa como você quer fazer isso, em pé, sentado, de joelhos, que você colocasse sua vida diante de Deus. Que isso pudesse um momento e dizer, Senhor, eu quero carregar na testa a coroa de santidade. Eu quero carregar na testa aquilo que sustenta a autoridade. Aquilo que em vez de minar, potencializa o fluxo de um santo. Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Fala com Deus agora Vem sobre nós Senhor Nós clamamos graça Eu sei que há restauração fluindo nesse lugar esses dias Eu sei que há amor, perdão e poder para a libertação de cadeias do pecado Se manifestando nesse lugar nesses dias mas também é uma graça capacitadora Para nos empoderar para uma vida de vitória E é isso que nós queremos Nós oramos sejam um dias de um batismo de santidade Nós clamamos pelo teu fogo santificador Nós clamamos que tudo o que precisa ser queimado e consumido em nós Seja queimado e consumido pelo teu fogo Em nome de Jesus Em nome de Jesus nós oramos que o Senhor abra os nossos olhos e nos ajude a medir e avaliar não só os resultados que temos nesse momento, mas aquilo que ainda podemos ter ou alcançar. Toca-nos hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor não nos trouxe esse lugar para nos culpar ou condenar. É o Teu amor que nos congrega, que nos reúne. É a Tua misericórdia que estende a mão dizendo, eu quero Te trazer para um novo nível eu quero que você viva num lugar diferente, e nós oramos por isso nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, por uma compreensão clara do teu temor, do lugar de honra, que o Senhor deve ter nos nossos corações, não apenas para que honra e retorne, pois o Senhor honra os que te honram, nós queremos te dar honra porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno, abre os nossos olhos, ajuda-nos a entender e a crescer, nós suplicamos no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Amém.